Mais um programa Auge Brasil e hoje Museu das Ilusões, Pork Fest. Oh, amor, não Saudade pra quem não sabe ter. Mais uma loja de artigos religiosos inaugura em Santa Bárbara do Oeste. Inauguração também da espetaria Zona Rural na cidade de Hortolândia. É é e a gravação do DVD de João Paulo e André. Ah, terra, sabe, o Museu das Ilusões é uma das atrações do Parque Dom Pedro. É o maior acervo de ilusões óticas. Ele traz à nossa mente suposições de informações que vemos e também do irreal, ou seja, nem tudo que nós vemos é real, nem tudo é verdade. Vamos ver? E para os amantes da gastronomia, o Pork Fest. Quatro amigos se reuniram para fazer esse grande evento, onde a estrela é o porco. Comida boa e gente bonita. Os idealizadores: Vinícius Host, Bruno da Vila Hamburgueria, Fazenda Cardoso Benedetti e Rodrigo Alonso Assador recebem o público. É. Eu vou embora, e Goiás está me chamando Essas mocinhos eu não estou ouvindo. Posso cadê a que nem para mim, moças de hoje eu nunca se ligo. Meu pai, na minha manhã, fizer uma combinação, eu nunca gosto. Pega na cadeira, quem tinha mãozinha fina foi para na picaleta, já tem doutor na pedreira dando turma na veia, a coisa tá feia. Joyce Souza, artigos religiosos e artesanato, nos convida para sua inauguração. Vejam as imagens. Inaugurou na cidade de Hortolândia a espetaria Zona Rural, com muito sertanejo, comida boa e muita gente bonita. O Auge Brasil também teve lá. Não é pra você E Esse aqui é de bota, chapéu e fimelo consigo, acerto, é eu esse, eu aqui. esse aqui é o máximo que eu apresentar para vocês é que ele fala, é isso aí Se deixar só que fala, mas isso que acabou é pouco bom <risos> Galera, quero deixar aqui o meu reconhecimento para vocês Satisfação ter vocês aqui com a gente Tá? E a gente busca É o que o falou de gelada, Um ambiente bom, familiar Mostra bem com a família, por ti, ter o um momento de fazer, durante os poucos, para quem dança, porque espaço faço para a dança. Galera, muito obrigado de coração e fico aqui os meus agradecimentos a todos, tá? Muito obrigado. E para encerrar o programa, vejam a gravação do DVD da dupla João Paulo e André. E Tirar a vontade dela de mim Sim. Eu tô disposto a te amar Você vai ter que lembrar É isso aí, espero que tenham gostado. A gente fica por aqui e eu volto semana que vem e espero você.